Eu sou o Leandro e hoje estou aqui para falar para vocês da minha visão de como vai ser o um emprego para a decente depois que vem a vacina agora em 2021. Todo mundo sabe que o ano de 2020 não foi um ano fácil para todo mundo. Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu entes queridos e não foi diferente com a pessoa com deficiência. Muitas pessoas com deficiência perderam seus empregos e com uma Justificativo, uma desculpa de que a gente está no, no grupo de risco e eu concordo com isso, porque realmente a gente está, mas existem existem várias formas de realocar um deficiente nessas situações, como por exemplo o home office. Isso foi o puro preconceito e capaticismo em, em, dos empregadores. Com a vacina, tudo pode melhorar? Eu digo que não vai melhorar nada para deficientes. É, eu sei que 2020 foi um ano ruim, mas para deficientes não vai mudar muita coisa. Os deficientes não vão arrumar um trabalho porque a gente vive numa sociedade to numa sociedade totalmente preconceituosa, totalmente capaticista, e isso não vai mudar. Vai ser como em 2009, que a gente corria atrás e recebia não. É, em 2018, quando a gente corria atrás, e receber não, não vai mudar, mas uma coisa muito positiva nisso tudo que aconteceu em 2020 é que a modalidade de home office foi empregada pela maioria das empresas. Isso quer dizer o quê Que tu pode ter chance de se injetar no mercado de trabalho, pois a empresa não vai precisar gastar com acessibilidade. É, isso já é um ganho enorme para a empresa. Tendo deficiência na empresa, a empresa é bem visto pela sociedade e isso pode te ajudar muito. Outra coisa que pode acontecer é a empresa ver que a gente pode dar muito lucro, por exemplo, para elas e elas mudaram totalmente o mindset Sim. dela para contratarem mais, mais deficientes, para ter mais acessibilidade na empresa, para apostar na gente, porque os lucros são visíveis. Já tem pesquisadores falando que os lucros de quem contrata deficiente são muito altos e visíveis para a organização e isso é fato. Então, diante disso tudo, eu concluo que você que é deficiente tem que lutar para caramba, para caramba para entrar no mercado de trabalho. É, isso é óbvio, desde sempre, porque a gente vive numa sociedade preconceituosa e capacista. é Outra coisa que pode de melhorar para você é o home office que as empresas pode contratar você, mas eu te sugiro uma coisa, nunca pare de tentar procurar um emprego, nunca pare de, de estudar, porque estudo é o que te prepara, é o que te faz conseguir um emprego, eu acho que também networking ajuda pra caramba, então trabalhando nessas três áreas e acreditando sempre que tu vai conseguir um emprego, por mais que por mais que a realidade que tu vê não é a seguinte, eu acho que vale a pena tu encarar isso. Era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê deu seu like no vídeo, compartilha para as pessoas, que vai ajudar muito o canal. Se inscreve aqui e ativa o sininho. Me segue lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Eu sempre posto coisas legais. E deixe seu comentário é, sobre esse assunto. O que que você acha que vai acontecer com os decentes com empregos para decentes depois que a vacina sair. É isso aí, até mais, valeu!